Vamos falar agora de uma consequência bastante importante da, da relação entre momento linear e segunda lei de Newton, que é a conservação do momento linear. Okay? É, do mesmo jeito que a segunda lei de Newton me fala que a velocidade da partícula vai ser a mesma se não houver força resultante nenhuma agindo sobre ela, a gente vai ver que, para. Uma partícula, um sistema de partículas, tá? tanto faz no fim das contas, vai ter uma, uma diferença sutil na verdade, é, se não houver nenhuma força resultante ou houver uma força resultante né, nula agindo sobre a, sobre a minha partícula, ou meu sistema de partículas, o momento linear da partícula ou do sistema de partículas vai se manter constante, ou seja, vai se conservar entre parênteses o mesmo. Okay? A gente parte da segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton me diz? Me diz que força resultante é massa vezes aceleração do meu objeto. Tá? Então, eu posso, de novo, escrever que a aceleração é dv/dt. Então, a força resultante é massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que agora eu vou fazer uma hipótese. E é dentro dessa hipótese né, que vale princípio de conservação de momento linear de uma partícula ou de um sistema de partículas. Tá? Vou supor que a massa das partículas não muda, ou seja, que elas não perdem massa. Tipo, né, uma caçamba de caminhão cheia de areia, sem vazamento de areia, né, onde a massa, então, se, se tiver vazamento de areia, a massa, do, a massa total do caminhão mais a areia vai mudar, porque está saindo areia do sistema. Tá? Então, hipótese fundamental, a massa da partícula ou do sistema de partículas é constante. Dentro dessa hipótese, eu posso colocar a massa para dentro da derivada. E aí me aparece de novo, né? olha aqui quem é que apareceu, o momento linear da partícula. Tá? Então, eu posso sempre escrever para quando a massa se conserva, né? quando a massa não muda. ok? que a força resultante é a variação de momento linear da minha partícula. Ora, se essa força resultante for nula, o que, que vai acontecer? A taxa de variação de momento em relação ao tempo, né, ao longo do tempo, vai ser também nula. Tá? Então, quer dizer que o momento da minha partícula Antes e depois de um determinado, de dois determinados instantes de tempo, né, é o mesmo. Ou seja, a variação de momento é zero. Okay? Isso é o princípio de conservação do momento linear para uma partícula só. Tá? Se, então vamos recapitular. Se a partícula tem massa constante, ou seja, a massa é sempre a mesma ao longo do tempo, tá? você não tem, não tem, por exemplo, né, não está carregando, um né? tá carregando um saco de açúcar, você não está carregando um saco de açúcar e esse saco está vazando, está caindo açúcar de dentro. Okay? Nesse caso, eu posso colocar a massa para dentro da, da, da derivada de dv dt, aparece o momento linear e o momento linear da partícula, se mantém constante, ou seja, a variação de momento linear é zero. Okay? E para um sistema de partículas? A gente vai ver que tem uma versão parecida disso daí para um sistema de partículas. O que a gente faz? A gente toma, por simplicidade, um sistema só de duas partículas, mas isso vai valer né, para um sistema de várias partículas. Tá certo? Pega duas partículas, cada uma com um momento, Momenta, né, que é o plural de momentum que vem do latim, tá certo? É de momento P1 e P2. Ou seja, a partícula 1 tem momentum linear P1 e a partícula 2 tem momentum linear P2. A gente define o momento total, momento linear total do meu sistema. Tá? Que é a soma dos dois momentos aqui. Ah, mas, Marcos, as velocidades são individuais de cada partícula. É. Mas eu vou ver que. Se eu definir momento linear total do meu sistema de partículas, tá? é, eu vou conseguir uma versão do, do princípio de conservação do momento linear parecido com o de uma partícula só. Isso vai me levar também, mais para frente, a um outro conceito importante, que é o conceito de centro de massa. Okay? Então, tendo definido o momento linear total do meu sistema, se a força resultante sobre o sistema for nula, né, eu posso dizer que, ou seja, né, a soma de todas as forças agindo sobre essas duas partículas, porque agora meu sistema são as duas partículas, okay, eu tenho que a variação de momento linear total do meu sistema é igual a zero. Ou seja, o momento linear total do meu sistema é constante, a variação dele é zero. Isso quer dizer que o momento linear no instante final, momento linear total no instante de tempo final que eu estou considerando no um estudo do meu do movimento do meu objeto, menos o momento linear total inicial é igual a zero, ou seja, momento linear é, final total do meu sistema é igual ao momento é, momento linear total inicial do meu sistema, tá? Eu posso abrir um pouco mais essa, essa equação, porque? Momento linear final total do meu sistema é momento, é, momento final, é momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2 Momento linear inicial total do meu sistema de partículas é momento inicial da partícula 1 mais o momento inicial da partícula 2 Ou seja, né, eu tenho que momento final da partícula 1 mais momento final da partícula 2 é igual a momento linear inicial da partícula 1 mais momento linear inicial da partícula 2. Tá? Esse, essa, isso que vocês estão vendo aqui na frente é né, o princípio de conservação de momento linear total do sistema de partículas. Aí, se eu tiver três partículas, escrevo momento linear para cada uma das três. Aí, se eu tiver quatro, escrevo o momento linear para de cada uma das quatro partículas no, fi, no final do da, da trajetória no, no quer dizer no final da colisão no início da colisão logo antes da colisão logo depois da colisão ah e se eu tiver mil escrevo para os mil tá certo somo os mil momentos das mil partículas tá? a gente vai talvez a gente vai ver que vocês já viram no livro que né, Para um, um, corpo, um corpo material, eu posso dividir esse, esse corpo em vários pequenos pedacinhos e essa soma vira uma integral, no fim das contas. Tá? Mas a ideia básica do princípio de conservação do momento linear total do sistema de partículas é essa. Okay? Algumas observações importantes. Nessa equação, momento linear final da partícula 1, um, momento linear final da partícula 2, ou seja, eu tenho dois momentos individuais, quem é que se conserva a soma dos dois momentos? Não cada momento individual aqui se conserva. Né? Simplesmente o que eu vou ter? Eu vou ter que no final, no início minha partícula 1 um tinha um certo momento linear, no final do, do, do processo de colisão. Né? Esse, a minha partícula tem um momento linear uh, PF1 e esse cara daqui, esses dois caras aqui podem ser diferentes entre si. Né? Se esse cara daqui for menor do que o inicial, quer dizer que esse cara daqui vai ter que ser maior do que o inicial para que a soma seja a mesma tá? antes e depois da, da colisão. ok então, na próxima aula, a gente continua o nosso estudo de momento linear e colisões.